Mas, cara, deixa eu começar já o papo. É... Apresentações feitas, né? É... Uhum. Eu te perguntei se você já escreveu algum livro, porque, cara, a sua escrita é muito boa, assim. O, é... Eu meio que devorei o livro. É... A, a, acho que a forma que você escreveu ele também, achei muito legal, né? Num dos últimos capítulos, você até cita uma frase da Lina, né? Que falando sobre o tempo, né? Não ser uma, uma, uma coisa linear, né? Mas ser... É, essa é, é, não tem um começo e um fim você acaba mesclando o não, não, é uma, não é uma ordem cronológica né e a gente sempre faz também uma conversa que não é cronológica né tipo o ah, que que você uhum. como começou como você começou a escrever não é exatamente isso mas me chamou muito a atenção a, a qualidade do do, do do seu texto e a gente costuma me chamou atenção também o fato de você não ser um jornalista, digamos assim, fazendo uma biografia, você, não, você vem da, do ramo realmente da arquitetura. Então você tem um olhar já mais técnico para várias coisas, que eu, que sou jornalista, é, até com, conseguir digerir bem, assim, sem, sem grandes problemas, é bem di, didático até, né? Numa, não tem uma coisa, tec, um tecneis ali no, no, no seu texto mas Sim. isso me chamou muita atenção assim eu queria que você falasse como é que foi porque são processos diferentes né quando você faz um ensaio quando você faz uhum. alguma, um, um texto relacionado ao seu trabalho é uma coisa mas a biografia é um processo de pesquisa muito grande de entrevista de organizar uhum. essas ideias eu queria que você contasse como é que foi isso para você assim né? não sei se foi a primeira primeira vez que você fez de fato isso mas queria que você contasse um pouco é. essa experiência é, é... e Sobre a, sobre a sua pergunta, é, de certa maneira a, em, pesquisar a Lina é algo que me acompanha principalmente me acompanhou por muitos anos, né, por pelo menos 12 anos, a, entre, o, entre o começo, digamos, de as a, os primeiros livros que eu li sobre ela a, até o até o, o momento que a biografia vai para a gráfica, né? é, e não dá mais para mudar mais nada. É, o, eu vejo assim, esse processo, uh, na verdade, algo, acontece uh, é, algumas coisas simultâneas, mas no fundo um pouco diferentes, né? é, durante, uma, uh, durante um trabalho para a escrita de uma biografia. Por muitos anos, na verdade, eu fiz uma pesquisa sobre a Lina basicamente pelo meu interesse pessoal, né? é, e que ele foi gerando alguns frutos no caminho, mas sem ambição de escrever uma biografia, é, muito longe de ter uma ambição, foi muito mais por um lado ensaístico, até o, o texto que, é, de certa maneira, me permitiu que eu deixasse o AutoCAD e as pranchetas de lado e passasse a fazer o que eu gostava mesmo que era escrever, é, que é o Arquitetura dos Intervalos, é, que saiu na revista Serrote, em 2013. É, ele é um texto sobre o vão livre do MASP. Né? Então, ele já é um primeiro, foi um primeiro fruto da pesquisa que eu já estava fazendo, no, ainda no começo da década passada, sobre a Lina Bobardi. Essa pesquisa, sim, em um primeiro momento tem, óbvio, um acompanhamento é, bibliográfico, as primeiras entrevistas que eu fiz, que ainda foram em 2011, 12, né, também ainda tendo primeiros contatos que eu estabelecia com pessoas que trabalhavam, trabalharam com a Aline, enfim, que que a conheceram pessoalmente é, e por um, um longo tempo, na verdade, essa pesquisa ainda se manteve, digamos, amadoristicamente, é, com digamos descobertas que eu ia tendo quase, às vezes até sem querer, às vezes querendo, mas enfim, até o momento que a editora todavia chegou a me me convidou para escrever uma biografia da Lina Bubardi, né, foi até uma, foi curioso, porque o, o meu editor me chamou para conversar, é, e eu não esperava que ele ia fazer esse convite, quando ele fez, assim, eu, foi a negociação mais rápida, de todos os tempos, em 10 segundos eu topei, e, e comecei, de fato, a escrita, e ali eu já tinha uma, é, de certa maneira, é, mesmo não tendo a ambição de escrever uma biografia minutos antes, eu já tinha um, um panorama é, de onde estavam as fontes primárias é, para a pesquisa da Lina, que, para além do Instituto Bard, né, é, já tinha contado com a, outras instituições que guardavam documentos da Lina, e é, até pessoas, enfim, pessoas físicas, que eu também já sabia que tinham ah, documentações que guardavam consigo, enfim. É, então, isso foi um ponto que, é, digamos, eu, eu aí eu acho que é um tripé de trabalho que, a partir desse momento, se desenvolve, que isso é 2018, né? Então, fontes primárias em acervos públicos e particulares no Brasil e aqui na Itália. É, um segundo ponto que eu também já tinha bastante esquadrinhado, mas expandiu bastante, que foi as entrevistas... Né, que, que eu fiz, que no final foi, entrevistei quase 40 pessoas, mas foram mais de 100 horas gravadas de entrevistas com elas. E isso, de certa maneira, ela, a, toda entrevista ela acaba dando, uh, digamos, um calor da pessoa, né, do, do instinto in, é, pessoal, uh, que nenhum documento, por mais rico que seja, documentos acabam sendo, tem uma sua frieza do papel, por assim dizer. Então, as entrevistas, elas são muito importantes nesse... É, nesse, é, meio, nesse é, meio que complementa um a sua foco. pesquisa também, né? Sim. Né? E aí, eu acho que o terceiro ponto, na verdade, que me levou quase metade do período de escrita, foi qual é a forma desse livro. Né? É, qual é a forma que uma biografia da Lina Bobardi poderia ter? Né? E isso é o. Acho que é a primeira decisão quando se escreve, a que leva mais tempo, talvez é a mais angustiante ao mesmo tempo, a mais prazerosa. É, e a Lina, como você disse, a Lina ela me dá por um lado, uma espécie de salvo conduto, quando a própria, ela mesma fala que o tempo não é linear, né, e ela tem essa, uhum. essa frase. Mas, ao mesmo tempo, não foi só por causa dessa frase que eu tomei essa decisão. Eu percebi que muitos eventos da vida da Lina... É, tinha uma espécie de uh, reminiscências Ou idas e vindas Que eventos, por exemplo, da década de 80 Como as exposições no Sesc Pompeia Elas precisavam ser entendidas uh, Junto das lembranças uh, da infância da Lina na Itália Nos anos 20 né? uh, hum. E é um pouco só dessa maneira Que talvez eu consegui Eu via que eu consegui explicar bem O que era uma exposição uh, no Sesc Pompeia é, para dar um dos exemplos que eu faço no livro. É, e ah, eu aí eu comecei no meio, já assim, né, no meio dessa reflexão, desse começo de escrita, eu cheguei à conclusão que é forçar muito a amizade com o um leitor, fazer com que o cara na caja, na pessoa na página 400 tenha que lembrar de algo da página 100, e aí tem que fazer um retorno assim na escrita, e isso ficaria o quê? Fazer vários flashbacks? Isso é, não, tava, é, não, fun não não ia funcionar. E aí, no fundo, eu, eu, eu me apropriei dessa fase da Lina e que ela também, é, é, com esse espírito, com esse princípio, ela foi, por exemplo, nos Cavaletes de Vidro do Masp. Né, que são, além do dispositivo, que é o cavalete em si, que é brilhante com, enquanto dispositivo expográfico, ah, o raciocínio como um todo de como deveria ser aquela sala, é que aquele dispositivo, aquela solução, ela permite, por exemplo, né, é, você aproximar um Fussan de um, é, de um Modigliani, que tem uma distância histórica de cento e... É, entre 100 e 150 anos, é, é, e, e ali com, com o cavalete de vidro, tudo no fundo acaba fazendo sentido, né? algo que seria uma aproximação um pouco estranha é, em, algum, em um museu de arte europeia, para botar um nome direto, né? é, no máximo Sim. acaba fazendo todo sentido. E isso se dá muito, é, porque, óbvio, ela tem uma solução que é o Cavalete de Vida, mas o que está que por trás dessa solução? É um raciocínio que é isso, o, o, da possibilidade de aproximar períodos históricos é, cronologicamente distantes, mas que uma pessoa pode vir a perceber semelhanças e amarrações é, entre eles. Né? Então era isso, isso foi, foi o princípio, digamos do, Da Pinacoteca do MASP E eu, aproveitando o salvo conduto Da Lina tentei como organização De capítulos do meu livro Você continuou. O, o livro, ele, você finalizou ele quando? Assim, o, tipo, o ponto final, falou não, não mexo mais nele Vai pra gráfica é, Eu acabei de escrevê-lo no final Do ano passado né? Ah, então e aí, é, ainda algumas, algumas bem... entrevistas Foram pandêmicas ainda é, não, entrevistas, não. A pandemia foi, um momento, foi curioso porque a... a, a, a um, curioso, enfim. Acho que a pandemia ela atrapalha muitas pessoas, mas para escrever, ela, no fundo, ela, ela te dá um afastamento do mundo que é, é, é necessário, em alguma medida, para o momento de escrita. Na verdade, eu, foi uma sorte minha, né, é, pessoal, que eu, literalmente, eu estava acabando a pesquisa, né, em... É, em... Tanto que o, a, estourou a pandemia, eu voltei correndo de Salvador é, para onde... Para o Rio, que é onde eu acabei ficando, e acabei de escrever o livro no Rio. Então... É... A, a, na verdade, teve uma coincidência entre o fim da pesquisa e o início da pandemia, né, teve uma enfim Cara, eu queria te perguntar justamente, você é um arquiteto o, o quanto que a Lina influenciou seu trabalho, porque você, é, você fez a PUC do Rio, né e Sim. de fato o Rio de, do, o trabalho da Lina que eu me lembro, não tem nada no Rio, né Não Não, não é, tem nada, que, ela ela enfim ela chegou a, a o Rio de Janeiro para Lina é o é o primeiro encontro com o Brasil né é o fascínio uhum. que ela veio a ter com o Brasil um fascínio pelo Rio de Janeiro no primeiro momento é, mas todas as tentativas digamos de projetos né sejam arquitetônicos é, ou mesmo institucionais é, acabaram não dando certo. Né? Mesmo, é, mesmo é, é, a, o, o projeto do MASP, claro que leva o SP no nome, mas a, a, a princípio era para ser um museu feito no Rio, né? É, ele tem uma... O, o, quando tem o... o a Lina, assim, colocando em, em, aí, colocando em datas, né? A Lina e o Pietro Maria Bardi chegam no Brasil, é, a imigração deles é em outubro uh, de 1946, né? É, e eles mudam para o Rio de Janeiro. O endereço deles era no Leme, né? Na rua Encheta no Leme. É, nisso, eles, é, em novembro, né? ou seja, um mês depois que eles chegaram no Brasil, eles recebem o, o Pietro Maria Bardi, recebe o convite do Assis Chateaubriand para montar um museu de arte no Brasil. E naquele momento existia uma dúvida e uma discussão se ia ser feito no Rio ou em São Paulo. Né? É, o Rio, então, capital da república Ou São Paulo, que era a cidade que estava tendo um, um crescimento econômico é, gigantesco naquele momento é, E aí, poucos meses depois, dois meses depois Opta-se, né, decide-se que o museu seria em São Paulo né? Então, tanto que assim, ele de fato no começo só se chamava Museu de Arte é, o, a sigla MASP, ela só, ela só vai acontecer anos depois, né, Os até as primeiras indicações do museu era Museu de Arte, depois é que vira Museu de Arte de São Paulo e, e enfim, a sigla que a gente passa a conhecer. É, mas, assim, pelo meu lado pessoal, de fato, eu, eu, a Lina nunca tinha construído nada no Rio, né, é, eu tenho lembranças da minha infância do MASP, é, e tenho, e aí enfim, durante a faculdade, eu visitei o Sesc Pompeia com um encantamento gigantesco algumas vezes, um, o próprio Masp, é, a Casa de Vidro é, durante a faculdade eu ia para São Paulo para visitar né, as obras da Lina Sim. mas no primeiro momento um lado do meu encantamento pela Lina era o próprio fato que, é, de ser uma arquiteta estrangeira, né, uma arquiteta italiana a, a, a mudança do casal Bardi Pietro Maria Bardi, Lina Bobardi, da Itália para o Brasil, ela é não, che, não, chega a ser no, não é no mesmo ano, mas são na mesma década, no mesmo período que a minha família saiu aqui da Itália e foi para o Brasil. Então, muitas das histórias, digamos, da infância da Lina, que ela já conta, por exemplo, no currículo literário que ela escreveu e saiu no primeiro livro sobre a Lina Bobardi, ainda pelo Instituto Bar, Instituto... Lina e Pietro Maria Bardi, em 1993, ela conta algumas histórias da infância dela é, que, para mim, eram familiares, né? que eram as histórias que a minha avó contava para mim, da infância da minha avó. O meu avô é do mesmo ano de nascimento da Lina, a minha avó é um pouco mais nova que a Lina. É, então, assim, tinha uma espécie de é, familiaridade é, com aquela, aquela personagem, uma familiaridade afetiva, pessoal. Só que o que acabou me encantando mais durante o, o período é, de pesquisa foi começar a cada vez perceber que a Lina era uma imigrante sui genes, No sentido assim, ela, ela, eu tendo conhecido muitos imigrantes italianos desde a minha infância, né, de ser um pouco meu meio de contato, é, meio familiar no Brasil, é, existe uma... É, digamos, existe uma uma ética, uma, uma noção de qual o seu papel quando você muda de país, que é uma. E eu comecei a perceber que a Lina tinha uma coisa muito, muito singular, muito dela. Uma noção de Brasil, um papel, ela ter a vontade de se transformar e, se, e, e ser brasileira, que era para além de uma burocracia é, é, para ser feito na imigração. Ah, no, no sistema de migração nacional, mas ela tem um interesse genuíno pelo Brasil e querer que o, o projeto dela não era um projeto somente, projetos arquitetônicos, né, mas pensar como o Brasil poderia ser, ah, e aí começar a, a ver vários registros dela, de documentos, de escritos, né, de testemunhos é, dela, sobre a imagem dela do Brasil, Uh, isso, isso começou a me fascinar cada vez mais. E óbvio que essa é uma, uma biografia escrita, né, já num período bastante complicado da história brasileira. Né? E óbvio que a, a contemporaneidade, de certa maneira, em algum, a, a leitura feita do hoje, ela acaba influindo invariavelmente uh, na, sobre, o, sobre a leitura que se tem do passado. Né? É, como daqui a 10 anos quem vier fazer uma nova biografia da Lina provavelmente vai ter um outro ponto de vista outra, vão ter outros documentos também também é um ponto que me fascinava muito é essas imagens, essa, esse pensamento que ela teve é, é, as reflexões que ela teve pelo Brasil são, são muito interessantes no meio da arquitetura certamente não tem ninguém é, que tenha esse propósito hoje em dia e ah, eu acho que no meio intelectual brasileiro são raríssimos que tem, né? Então hum. acho que é um, acho que nesse sentido ela tem um, há um aprendizado na Lina que não é somente, não é questão de concordar ou discordar é, da do que, que ela, é, do que, que ela falava, enfim, ou do que que ela propunha, é, mas principalmente reconhecer o papel, né? de é, como arquiteta, mulher, que pensava um país ao longo do século XX, é válido hoje, né? Isso, nossa, isso, isso sim merece ser como um exemplo, é, bom, para qualquer ser humano brasileiro, né? É. Para sair da rua e fazer alguma coisa de útil, né? Então, acho que é nesse sentido que é, eu a vejo como uma figura fascinante, um exemplo a assim. ser a ser levado pra frente. Muito interessante o que você falou, e eu tava pensando na hora que você tava é, falando, a sua última fala agora, que logo no começo do livro você fala de ela optou por ser brasileira, né? Então ela meio que abraçou uhum. o Brasil. Não deve ter sido por acaso que um dos últimos capítulos é quando ela fala que ela... ela pela primeira vez ela odeia o Brasil, que é quando ela é assaltada, Isso. né? Quando, Isso. quando entram na casa dela. Né? Você meio que fecha um ciclo. Né? É quase tipo assim, existe um Brasil possível que as pessoas, quando conhecem o Brasil, que é, é esse encantamento que ela tinha com o povo, com a cultura popular... Uhum. É tudo isso que faz o Brasil ser um país incrível, né? o, o povo dele. Sim. E ao mesmo tempo tem essa questão também que é a violência, a falta de estrutura, tem bastante coisa de burocracia, de política também, que ela batia de frente não conseguia... É, o projeto dela para Salvador, por exemplo. Né? Então acho que tem, tem, são uhum. vários esses exemplos de como é, é possível um Brasil, mas ao mesmo tempo o Brasil não deixa esse Brasil acontecendo. Isso até o que você apontou, né? Você foi cirúrgico no na, na escolha do capítulo, né? Que é, a, é o capítulo do roubo do roubo da é, do colar de águas marinhas, né? De pedras águas marinhas dela. É que de fato foi é, foi uma das opções minhas de recolocação desse quebra-cabeça temporal, porque ó, eu abro o livro. Né, é, falando disso, né, que o, o ser brasileira não é somente uma burocracia né, Ser brasileira acabou, ela assumiu esse papel ah, com unhas e dentes, e, é, corpo e alma né, é, Quando ela decidiu deixar de ser italiana e virar brasileira isso em 53, é, e o, o, o roubo da, da, é, do colar de Águas Marinhas, ele é, na verdade, até o momento que ela mesma, e aí por, por registro de muitas pessoas conversando e até registros orais dela é, naquele período, fica muito claro que, de certa maneira, é quando ela começa a entrar numa espiral de depressão e de tristeza é. com, a, com a vida, de uma maneira bastante geral, que leva à morte dela seis, cinco seis anos depois né é, ela realmente o quando ela fala que assim foi a primeira vez que ela se desapontou com o Brasil é tem é, é, é, é genuína aquela fala né é muito claro disso então eu coloquei mesmo assim eu, eu posicionei já na reta final do livro né é, para ver como aquele na verdade foi um evento muito pessoalmente muito marcante para ela, né, é, o colar. E aí, no, só que aí para Joana, no capítulo anterior, né, eu explico o que, que são essas águas marinhas, o que, que é escolar de águas marinhas, que ele acaba sendo, na verdade, uma espécie de metáfora, né, do que, que é o, o primeiro Brasil que ela viu, né, o Brasil que ela se encantou, né, a imagem que ela teve do Brasil primeira, é, ela articulou num objeto. Né? Que era o colar de Águas Marias. Então era, era como se a síntese do país que ela imaginava, que, do país que ela amava, apaixonadamente, é, é, era o colar. Né? E quando ela perdeu o colar, é isso, o país, aquele país que ela imaginou não existe mais. Né? E quando ela, em 86, ela se dá conta, eita, não, aquilo que eu sonhei não, não existe mais. E aí, enfim... É um é, no fundo no fundo toda é um, é um exercício é, da escrita da biografia aqui fugindo um pouquinho mas não não tanto ele é, ele acaba sendo sempre um pêndulo né entre uh, um esforço de uma explicação pessoal né íntima da pessoa uh, mas também tem que ter uma espécie de um trabalho de por um lado de contextualização da época, né, das épocas que a gente está abordando, uh, e da obra profissional, da figura pública, né, então a gente fica num pêndulo entre a intimidade e a figura pública, né, entre o particular e o contextual, digamos, e o, e o, e o, o geral. Então, é, é sempre um esforço para, é, durante a, a escrita e o, e o pensamento sobre uma biografia, é, é ir equilibrando esses pratos, né. Com é, competentemente. Então, enfim. Aproveitando que você está em, em Veneza, eu ia te perguntar é, se existe já a expectativa de tradução desse livro para fora, porque eu imagino que o trabalho da Lina, você é, é, está focando muito no Brasil, mas ele tem um reconhecimento fora também, tem uma importância sim, sim, sim. super importância, né? Você já tem essa sim, conversa que eu já, já para traduzir? É, é, tanto que há, há um mês atrás há um, mei, há um pouquinho mais de um mês atrás teve o, o leão de ouro né é, da Lina é, é, é, tá, estamos em negociação né quem sabe em breve tem uma boa notícia aí mas estamos em está, tá em negociação sim para tradução em inglês italiano né estamos em conversas é... cara uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu fiquei fascinado também no livro é o conceito do pré artesanato se você uhum. pudesse até falar sobre isso daí, eu achei incrível, assim, que isso é... é isso eu acho que o encantamento com o Brasil, acho que foi uma isso foi uma coisa que encantou muito ela, né, se você até pudesse explicar um Sim. pouquinho esse conceito. Sim. É, que o, o, o pré-artesanato, digamos, é o... o talvez enquanto é, é, reflexão intelectual, para além do arquitetônico, do estritamente arquitetônico, talvez seja até é uma das contribuições mais valiosas é, da Lina. Né? A noção de pré-artesanato dela é, nasce, é, primeiro, de, um, de uma observação é, de objetos que ela encontrou é, no sertão nordestino, mas, enfim, mesmo é, no recôncavo é, baiano, mesmo em que a Lina, ela pela sua formação italiana né por é, está aqui ela tinha muita noção do que que é artesanato primeiro para entender o que que é prévio ao artesanato né então o que que é, para fazer uma brevíssima explicação o que que é o artesanato é, na noção enfim original da palavra e principalmente na noção italiana até o pessoas ou seja é como se fazia objetos no medievo, é, por corporações de ofício, por guildas. Ou seja, são objetos que o, quem estiver fazendo, ele faz o, o objeto como um todo, inclusive muitas vezes vende também. É como se uma pessoa que fizesse um sapato, ele faz o sapato como um todo. A solo, o cadarço, junta tudo. Então, é, o artesanato é fazer o objeto como um todo. E ela, a Lina tinha um, um, uma compreensão, digamos, da, é, da evolução dos meios de produção é, ocidentais é, muito, é, muito grande, muito considerável, de pensar assim, primeiro nós tivemos por séculos e séculos o artesanato, passamos por uma manufatura, que é uma divisão de tarefas ainda humana, com algumas evoluções de ferramenta, né, isso no, principalmente no século XVIII, né, é, para, na virada do século XVIII para o século XIX, ser incorporadas as máquinas, né, que aí acontece a Revolução Industrial. Então, no fundo, a Lina tinha uma total compreensão é, de como foi a evolução desses meios de produção. E aí, o que era que O que era o pré-artesanato que ela encontra no Nordeste? É como é tudo antes, né? É como se fosse um ponto de partida, um ponto de partida verdadeiro. São objetos que são objetos. Eu sempre faço a, a, a, a, a, o exemplo da, da latinha de lubrificante de carro, que, enfim, uma uma pessoa já utilizou toda a todo o lubrificante e joga aquela latinha. No, no lixo, e aí pessoas que absolutamente nada tem, se apropriam daquela latinha, e não é que é o uso dela, ou a venda dela, não. Pega a latinha, faz alguns ajustes nela, e aí converte ela num copo, num bule, uh, num, se abrir abre num prato, num recipiente para é, é, transportar água... Enfim, é, é converter, digamos, a função original, a utilidade é, original daquele objeto, ela muda é, para uma nova utilidade, por uma outra pessoa. E isso não é feito como pop art, né? isso não é feito por, é, por algum dandismo, né? Ou, enfim. Isso é feito pela necessidade, porque é uma pessoa que nada tem, que se apropria daquilo, ah, e faz porque precisa para utilizar dentro de casa, né, para ter aonde colocar sua comida, né, para levar água. Ah, então aqui não está se falando sobre é, nada, não é, é prévio a estética, né? É, é um instinto de sobrevivência, né? E aí ter, ver que tem isso aí tem valor, isso é muito impressionante na, na obra dela. Que é o que assim as pessoas ah, putz, isso não é nada demais, né? isso não tem valor nenhum. O trabalho dela foi dizer, não, não, peraí, isso tem valor, isso é interessante. E aí ela não faz, ela não se, digamos, ela não se apropria somente desse pré-artesanato para expor em museu. Não, ela apropria, ela diz, ela indica o valor dele e fala que, não, isso aqui é um ponto de partida para o começo de uma produção autenticamente brasileira. Ou seja, aquela evolução inteira é, da indústria europeia, né, dos meios de produções europeus, é, o Brasil ele não precisa copiar a evolução dos meios de indústria europeus. O Brasil ele pode criar o seu próprio meio. Né, ele pode se apropriar desse ponto de partida e com esse ponto de partida fazer o seu próprio caminho. Né? É, e aí tem um texto que na verdade tá, é, um, que é muito esclarecedor, é, um te, é um, um, um, o texto que ela escreve para a exposição do Brenan em 1961 na Bahia, no, em Salvador que ali, em 61, ela fala que o Brasil estava é, numa encruzilhada, num bívio. Né? O Brasil ele podia optar por fazer uma é, indústria né, própria, genuína, tendo pré-artesanato como ponto de partida, de estudo, e a partir dele desenvolver todo um meio de produção autenticamente brasileiro. É, esse era um caminho é, que o Brasil podia ter. O outro caminho era importar meios de produção ah, europeus, americanos, eh, só que se você está importando meios de produção europeus e americanos, você sempre vai ficar submisso né, e submetido a uma ordem, eh, digamos, internacional. Né? Então o Brasil naquele momento, ele, ela colocou em 61 que o Brasil tinha dois caminhos, ou fazer algo autenticamente próprio a partir do pré-artesanato, ou viver da importação de patentes. Uh, e veio 64, três anos depois e ficou muito claro qual foi o caminho que o Brasil tomou né? então é, é um texto um tanto premonitório da Lina né? uh, que ela faz isso então acho que é, é isso, o pré-artesanato são objetos, digamos é, individuais para casa né? é, para necessidade própria necessidade reinvenção por necessidade Exato. Mas, ao mesmo tempo, ali está embutido né, uma reflexão, digamos, econômica, antropológica, sociológica, de design, né, é, muito mais amplo do que o objeto em si. né. Então, esse raciocínio entre o, o objeto, o item e o todo é, é muito impressionante nessa ideia de pré-artesanato que ela elaborou. É... Eu... Você tocou no design, era, eu ia até te perguntar isso daí, né? A Lina tinha uma, uma preocupação muito grande de é, é, colocar o design como um item é, item da arquitetura, né? Como se fosse, como, como se fosse uhum. arquitetura mesmo, né? Tem até uma frase, do, acho que do, do, do, do marido dela, né? Que fala assim, não, ela, ela valoriza muito isso. Acho que alguma exposição no SESC não quero. Isso. É, eu queria isso. que você falasse um pouco desse, desse caráter, assim, porque... Hoje em dia, eu acho que tá. Hoje em dia, as faculdades, as faculdades de arquitetura e design, acho que o, o design meio que uhum. um, ganhou um espaço ali na, nas universidades, mas naquela época isso era meio incomum. Né? Sim. É, no, no, no... Naquela época, assim, por um lado, de um modo bastante geral, é, não existia diferença, digamos, entre... É, a pessoa que, o, o arquiteto e o designer, é, ou desenhista industrial, que era o termo mais utilizado naquele período, eles acabavam assim, sendo muitas vezes a, a, a mesma pessoa, então arquitetos desenhavam mobiliário, né? é, não tinha, digamos, é, é, é, especificidades, né? especializações, muito da disciplina, e isso, digamos, com algumas exceções, esse era um tanto panorama geral, ah, digamos, nos anos 50, 60, 70, no Brasil. Né? Tanto que a primeira faculdade de design, né, de desenho industrial, ah, começa mesmo nos anos 60. A ESD no Rio de Janeiro, a FAUSP em São Paulo, ainda dentro da FAUSP. Né? É, então... Ah, as primeiras iniciativas de desenho industrial, são em 60. Então, de fato, existia uma espécie de mistura naquele momento. Porém, é, tirando o geral, no caso específico da Lina, é, ela realmente ela não via é, diferença, digamos, né, entre... A em, é, isso como uma espécie de índole dela, né, é, em, ela, não, ela, não, ela não via a necessidade dessa especialização que veio a, a se desenvolver nos anos depois, né, é, por mais que no IAC, né, no Instituto de Arte Contemporânea, é o primeiro curso, uh, digamos, de desenho industrial que se teve no Brasil, que isso foi dentro do guarda-chuva do primeiro MASP em 50, 51 né é, não, dentro da lógica da Lina não, é, tudo era passível de projeto né então acima de ser design era projeto ela se interessava em projetar então poderia projetar um edifício né é, poderia projetar uma cadeira como ela fez várias pode projetar uma revista né, como ela também projetou ela poderia projetar uma instituição né projetar uma instituição como o museu de arte moderna da Bahia que é um projeto autenticamente dela ou mais ainda o que seria viria a ser o museu de arte popular né na Bahia que era o verdadeiro objetivo dela ali né então o mais do que a é, é quase assim até a compreensão do do sentido é da língua inglesa, que a língua inglesa é muito boa, nesse sentido é ótima, né? É, design é projeto em inglês. Né? É, não, design não é o objeto que não é, digamos, expressação, especialização, uhum. é o projeto. Então, para a Lina, o que importa é o projeto. Né? Tudo é, digamos, digno e passível é, de projetar. E aí, ela foi nisso, né? Ela projetou roupas, né? É um pouco para ela, projetou colares, projetou revistas projetou o Masp, projetou o Sesc Pompeia. É, tudo é projeto, de alguma maneira. Até, até logo do time de futebol do Sesc, né? A camiseta, a, a camiseta, né? O o, é, o, deu o nome, né? Da, da cobra é, é, Jardinana e, o, o, e eu, ela projetou a camisa, a camisa do goleiro, né? Todas as... Todo o uniforme do time. O cardápio do Sesc Pompeia também é um caso desse, né? Ela projetar o cardápio sim. é sensacional. O que deveria se comer? Ela cara, projetou as comidas, de... né? Tem um... Sim, sim, isso isso é muito inter... isso eu achei muito interessante também. É, e outra coisa, cara, lendo o seu livro eu fiquei com muita curiosidade de passar. Eu não, eu não passei ainda em frente nem o Masp, nem o, nem o Sesc, uhum. é, desde que eu li o livro. E aí eu estou muito curioso, assim, para ver detalhes de coisas que você... Aponta ali detalhes, até do, coisas que eu não sabia. Da a, o, o, o quão complicado foi a construção do MASP, assim. Que fizeram uma estrutura primeiro, depois embargaram, sei lá, demoraram muito para construir de novo. Uhum. É, e, e, e pelo que você falou, dá para ver, né? Um, um certo, é, tem um desnível ali, né? Não? Isso, Aí tem uma. Na no, no, né, no, no, no dupla pilar, né? de pórticos vermelhos, né? Se a gente olhar os primeiros metros ali do arranque do, dos pilares vermelhos, a gente vê que eles são um pouco mais gordinhos do que tem um calombo, assim. É, é sutil, porque a gente pode passar a vida inteira sem perceber, mas se parar na frente e você, ah, é verdade, tem um calombo ali. É, eu te confesso que você abriu meus olhos agora, eu vou passar lá, vou procurar só isso bem para ver se eu vejo <risos> uma, coisa uma coisa interessante também cara é, é isso a, a figura da Lina é uma figura muito importante eu acho que talvez seja a, a arquiteta de maior proeminência no Brasil de, de maior reconhecimento é, e tem duas e, e tem duas coisas no livro que me chamaram muita atenção ela eu não sei se foi até o final da vida assim mas ela ela se denominava arquiteto, né com hum. gênero masculino e, e ela se, se dizia antifeminista também, eu queria que você contasse um pouco dessa, de, de, dessa característica dela, né? uma mulher tão forte, e, e, e, e tem vários, vários relatos no livro assim, que me deixaram, me falou, caramba, tipo, inauguração de museu, que ela fica deixada de lado, é, eu queria uh -uh. que você contasse um pouco de, de, dessa, dessa questão machista né? Da, do, desse universo. Sim. É, o, isso. Assim, sobre o, o, o, o arquiteto, é, na verdade a justificativa é uma, é, é uma das questões que é da tradução do italiano para o português. É, que, Enfim, para ler os textos da Lina é, é importante até saber as duas línguas, porque até quando a gente começa a... A, a ler uma frase em, que está escrita em português e pensa qual é a estrutura frasal dela, é uma estrutura de frasal em italiano, né? E aí tem algumas palavras que até tem ligeiras é, é, variações de sentido, né? porque ela traz do italiano, claramente, para ir português. E uma delas, assim, que aí é mais direta, é o caso mais conhecido, é, essa, é o arquiteto. É, porque arquiteto, é, até hoje em italiano... É, a maneira, digamos, correta na língua italiana é homens são arquiteto, mulheres, arte atual, é, já começa a ficar mais é, comum a flexão de arquiteta em italiano, mas é, no meio acadêmico, por exemplo, que eu estou aqui inserido, o certo é usar arquiteto para os dois, né, para homens e mulheres. Então, um motivo disso era a origem italiana. Não tinha... Não existe, não... Que nos, ah, nos anos... Eh, eh, nos anos 30... Ah, no, desculpa, nos anos 40 e 50, nas primeiras matérias eh, sobre eh, arquitetura no Brasil, anos 40, 50, 60, é relativamente comum perceber que é, muitos jornalistas falavam de arquitetas mulheres, né, para da Lina também como arquiteto. Então, a própria língua portuguesa, na, digamos, na metade do século XX, era comum também não ter flexão é, de gênero. Né? Então, não era... É, vem a ser depois, principalmente nos anos 60, que aí fica... É, só ali mesmo utiliza arquiteto, mas uhum. até antes dá para ver assim, menções, a Tem uma men... eu achei uma menção a Rosa Clias, por exemplo, que é do final dos anos 50, começo dos anos 60, e tá arquiteto Rosa Clias, né, então uhum. para dar um, um caso bem, bem direto. Então, esse é um ponto, né, sobre a palavra arquiteto. Agora, sobre o antifeminista dela, né, é, a, eu coloco no livro, né, sou bastante honesto nisso, a, no sentido de não existe, nem, não achei nenhum texto da Lina a, que ela fala com todas as letras a, sobre a justificar por que ela se autodenominava. É, a frase era sempre militarista e frase que ela, obviamente, fazia também para chocar um pouco as pessoas, né, é, que é um pouco o jeito dela, né, de fazer uma argumentação, digamos, forte o suficiente para a pessoa ficar um pouco impressionada. É, então, assim, a primeira coisa a dizer é, a Lina, em nenhum momento, ela escreveu com todas as letras é, essa uma explicação disso. E aí, no livro, né, a partir de algumas, digamos, é, é, outras informações, é, eu, creio, eu apresento duas hipóteses, né, uma delas é, é que a Lina tinha, como falou do pré-artesanato, ela tinha um grande interesse pelo popular, né, é, e é, por alguns outros relatos, vê-se que ela via o movimento feminista como um movimento, digamos, burguês, né? um movimento de classes altas. Então, o antifeminista dela, em alguma medida, era uma contraposição a origem, digamos, das feministas Principalmente dos anos 60 né? Ela vendo que o feminismo ela surge como um movimento burguês E ela acaba dando exemplos ah, Que ela via uma espécie de ah, harmonia Por assim dizer, eu não chamaria de harmonia Mas uma talvez uma sororidade Uma, uma, uma relação, não essa palavra né? Isso eu estou agora tratando mais para algo que é semelhante é, nas relações das mulheres nas classes populares. Né? Ela via com um certo... Ela fala, ah, as classes populares não tem uh, muita essa distinção. Então, esse é um ponto. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é uma espécie de persona que ela teve que criar é, na vida, uh, porque era isso. A Lina era uma arquiteta mulher que comandava no MASP uma, um canteiro de obras, ela tinha uma posição de liderança no canteiro de obras que chegou a ter na ordem de 300 operários no MASP. E no SESC, no auge, teve exatamente a mesma ordem de 300 operários. E assim, construção civil até hoje é um ambiente majoritariamente masculino. Né? Eu coloquei ali a foto do MASP, tem algumas fotos dela em meio a engenheiros do MASP que eram todos engenheiros homens. Né? Mas, se a gente for olhar também nos operários, são operários homens. Então, ela, de certa maneira, ela teve que criar uma espécie de persona ali naquele ambiente, é, obviamente machista, é, para defender as suas ideias e para, é, é, digamos, é, para se afirmar naquele ambiente, né? Afirmar o seu projeto naquele ambiente, ah, isso fica claro. Por exemplo, tem relatos dela na é, em, isso anos antes nas obras de Salvador de como ela ficava irritado quando ah, operários não é, é, não não respeitavam, digamos, a posição dela ali na obra. Né? Tipo, nossa, uma mulher mandando na gente. Eles achavam ah, eles achavam isso ruim. Então, de certa maneira Há de se uh, pensar, há de se uh, lançar a hipótese que é um e pelos registros dela, de pessoas que trabalham com ela, uh, parece muito verossímil uh, que ela criava uma persona na obra, no canteiro de obras para reafirmar suas ideias, né, para impor, digamos, qual é a sua posição na hierarquia de uma obra. Uh, e uh, sobre o, o trato dela com as mulheres, né, aí, além, tirando, digamos, o, o antifeminismo dela, uh, o, a relação dela com as mulheres, uh, há de se dizer que, de fato, ela preferia trabalhar com homens. É, é, é uma coisa assim é, é uma coisa é só ver quem trabalhou com ela uh, tem uma mulher que trabalhou, trabalhou mesmo com ela que foi a Dulce Mike que foi uma grande amiga dela né uh, que é uh... Que é também o, digamos, o, o, o pivô ali do inquérito militar, né? Um dos pivôs ali do inquérito militar dela. Mas que até o final da vida dela foram grandíssimas amigas, né? A Isa Grispoon depois trabalhou, mais uma questão de pesquisa. Mas assim, quase todas as pessoas que vieram trabalhar com ela são homens, né? É, ela acho não que isso tem muito ela a ver. A... Desculpa Sim. te interromper, mas acho que isso tem muito Imagina. a ver também com o meio, né? Eu acho que. É... Se você vive. Eu acho que você até cita no livro que, no, no, na, quando ela fez a faculdade em Roma, se eu não me engano, ela e mais duas pessoas, duas mulheres, se formaram, né? Eu acho que Isso. é um meio majoritariamente masculino, então eu acho que é, é quase natural que Sim. você trabalhe mais com homens, né, eu... Isso. Isso. É e, e aí nesse sentido até o, o, o período que a é da digamos da experiência profissional dela é, é até interessante para ver que houve uma evolução, a evolução houve né é, quando ela entrou na faculdade era uma turma de salvo engano, 33 alunos a, três eram mulheres né então 30 homens e três mulheres quando ela entra na faculdade em 1933 em Roma né? Quando ela sai da faculdade, se formam 250, 300, não lembro agora o número que está no livro exato, mas na ordem de mais de duas centenas de arquitetos homens e seis mulheres. Seis mulheres, aqui isso Eu na dobrou. Universidade de Roma. Né? Isso em 39. É, quando ela era professora é, na, na Universidade de São Paulo, quando ela foi professora, é, não, não dá para completar uma mão com o número de alunas mulheres que ela teve, não completa uma mão. É, e o, eu nunca lembro se, chegou, se tinha concomitantemente mais uma pessoa, uma mulher no corpo docente, ou nem isso, tem uma diferença de um ano, assim que ela era a única mulher no corpo docente, ou se ela não era a única, tinha duas. Porque, de fato, são três ou quatro que participaram no corpo docente durante a década de 50, e a Lina é uma delas. Né? Uh, e aí como eram contatos por dois anos pode ser que não teve essa eu teria que rever ali a, a, a concomitância mas é isso então é, é, é, é, naquele momento é uma, de fato era uma grande exceção no meio né e ao longo dos anos uh, ainda bem que uh, aumentou a participação feminina mas ainda hoje uh, o reconhecimento não, não, é, não é igualitário, infelizmente né é, é, mas acho que isso não é só na arquitetura assim. A gente tem falado com... Uhum. É isso, né? A gente, como a gente conversa Basicamente com artistas plásticos Pesquisadores, é, arquitetos E grafiteiras, por exemplo E uhum. é, é muito comum assim. Ontem mesmo eu estava falando com uma grafiteira E ela falando de como é difícil uhum. Como... É, às vezes o, o, um trabalho não é reconhecido Como se fosse de mulher, sabe? Tipo assim, ah, isso não pode ser uhum. eu, isso, Só pode ter sido um homem que fez isso, sabe? E, esse tipo de coisa, uhum. né? É, é. Uma, coisa que, uma coisa que me deu um gostinho a mais assim Que talvez eu, Não sei nem se você tem pesquisa suficiente Para uhum. isso Mas é, durante vários momentos do livro Você trata É, é, é quase como se fosse eu não, eu não sei a porcentagem Mas talvez uns 20% do livro É uma biografia do Pietro também né? Acho que tem bastante pesquisa Sim. sobre ele é, Existe uma Você já pensou em fazer um desdobramento Fazer um livro sobre ele também Porque tem uma história incrível também, né? E às vezes acho que talvez pelo peso do nome da Lina as pessoas né, nem lembram direito deles. É, é, o, é essa é uma é um, é um fato curioso, né? Porque durante a vida, né, em vida, o Pietro foi muito mais celebrado que a Lina, né? É, quando eles chegam, ele chega no Brasil, o Pietro era o figurão, né? Ele era o o, o, o jornalista Machan, né, o intelectual italiano que vem para chega no Brasil. É, e a Lina era a esposa desconhecida, né? É, tanto que nos primeiros registros da, do MASP, enfim, ela, o nome dela é negligenciado. E ele era a grande figura, né? É, a, e isso acabou acontecendo até, no fundo, até o final da vida. Ele era uma figura mais proeminente no Brasil do que ela. E durante nos últimos 30 anos, uh, o interesse sobre a Lina, depois da morte dela, dispara, uh, e o, a figura do Pietro entra numa espécie de ostracismo, né, uh, e que falta, né, tem uma biografia dele, que foi ainda escrita em vida, por um chará meu, Francesco Tentori, professor aqui da UUA, da faculdade aqui em Veneza, uh, mas hoje falta muita pesquisa sobre ele, né, é, tem, tem um, um poço de, de documentos e informações para estudar sobre ele. É, eu, no livro, na verdade, é isso. Você falou 20%, 10% de fato. Né? Eu tenho para entender ali... Na... É, é fundamental entender o Pietro, né? Se senão, não ficar mano, claro. né? É, muitos momentos Sim. da vida dela, se não, se não passar, digamos, de ter três, quatro páginas no que que ele estava fazendo ali, não vai entender por que, que a Lina chegou naquele coisa Mesmo quando, sendo um casal que é, ele é... Algumas pessoas... Se ou fazer uma leitura rápida pode ser contraditório, né, um casal, ah, mas eles não têm posições políticas tão parecidas assim, né, mas, enfim, tem o, é, enfim, tem uma, a relação existiu é, afetiva, é, muito intensa também, uma relação profissional, talvez a mais profícua da arte brasileira, né, da cultura brasileira, né, é, entre um casal. É, não confesso que não tem em mente assim um casal que trabalhou junto e conseguiu o que eles conseguiram. É, mas o, mas de fato o Pietro ele merece ser, é, é, merece ser ter mais livros sobre ele, mais pesquisas sobre ele. Falta muito hoje em dia. É, enquanto tem muitas pesquisas sobre a Lina, tem pouquíssimas, raríssimas sobre o Pietro. E sim, se eu falasse que eu não tivesse interesse de um dia sentar e escrever sobre o Pietro, estaria mentindo, mas não será a próxima, mas quem sabe um pouco mais para frente. Já tem, uma, já tem uma próxima já, aliás? Em breve, em breve. Isso, tudo bem, não precisa, não precisa me falar, imagino que seja segredo por enquanto. Sem problema, por cara, importante. deixa eu, eu aproveitar, que você, você falou do, do, do período da ditadura, né, por uma uhum. coincidência, eu não, é, depois eu te passo o nome da pessoa, caso você queira se aprofundar nisso uhum. daí, mas eu estava eu tava conversando com, com uma pessoa, enfim, não vou citar o nome aqui, que estava falando que do, durante a ditadura, ela tinha sido perseguida, tal, não sei o que, e eu perguntei, perguntei sobre o Marighella para ela, dela ela falou assim, não, eu tive uma reunião com o Marighella, é, daí eu falei, sabe onde foi a reunião? Eu falei, não, não sei, ele falou, não, foi na casa da Lina Bobade, Foi na casa de vidro E aí eu fui até checar <risos> se era Se era a pessoa que você cita no livro Você tem uma, uma reunião com umas Três, quatro pessoas ali, né e, Mas não era, era um, Ou era outra reunião <risos> ou ele tava na reunião E não foi citado ali também ah, mas eu, eu fiquei super ser. curioso, eu falei, cara Preciso falar isso pro Pô, Francisco, tem uma, tem uma fonte a mais é, pra era. ele aí, caso... Eu quero, isso precisa. eu adoraria aí. A gente vai conversar depois. <risos> Não live, Pode. sobre. Tá bom. É, normalmente nessas entrevistas que a gente faz aqui, a gente pergunta qual obra de arte da, que a pessoa fez marcou a vida de alguém, né? Então é sempre muito comum alguma pessoa falar assim, ah, eu pintei uma parede e um dia mandaram uma foto para mim, porque pediram em casamento ali, enfim. E como você é um biógrafo, é, isso é muito é comum, coisas desse tipo, né? Como você é o biógrafo da Lina, eu queria que você contasse qual é a qual é a sua qual é a sua obra da Lina que você tem um um, um apego afetivo nela que você tem uma relação é, pessoal com ela e qual é a, com essa obra da Lina. O eu essa essa pergunta que você fez já me já me tinha um feito antes eu acho super difícil de responder sendo bastante sincero ah, que Uh, eu acho que assim tem sendo, acho que tem, é porque no fundo tem os dois principais projetos da Lina, né, uh, que é o Sesc, uh, os dois principais projetos arquitetônicos que é o Sesc Pompeia e o Masp. Eu tenho uma relação afetiva deles, é, é, mas de maneiras diferentes, né? E eu acho elas igualmente válidas, por assim dizer como o Sesc Pompeia, eu acho que é um dos lugares, talvez, no Brasil, enfim, acho que é, é um dos lugares que a primeira vez que eu fui, eu tive aquela síndrome de stand up né, tipo, gente, o que, que aconteceu aqui? Né? Você tem, um, tem uma espécie de choque de, de virar ali a rua Clélia, né, tá na rua Clélia, virar na rua de... É, paralelepípedos e ver um encantamento uh, ter um encantamento por aquele lugar e é muito curioso que o sítio Pompeia talvez seja um dos poucos é, uns um poucos projetos arquitetônicos que projetos arquitetônicos de uma certa maneira é, alguns deles eles me fazem ter um encantamento original é, e isso acontece também com a obra de arte né? da primeira vez que você vê tem um quando ela é muito interessante você tem uma emoção especial Uh, mas depois você vai se acostumando. Não acontece, é, no Sérgio Pompeia, talvez seja um dos poucos lugares que eu ainda me surpreendo depois de muitos anos, de 15 anos de convivência, digamos, anual no Sérgio Pompeia, de ir várias vezes ao ano, tirando a pandemia, né, mas é, claro. até antes da pandemia de ir várias vezes ao ano e ainda, de repente, nossa, está acontecendo isso, não é possível. Né? Então, acho que o Sesc ele tem, essa, ele tem essa capacidade de é, um pouco de surpreender sempre, né? e de ser um pouco... eu brinco, né? é, o Sesc ele tem qualidades é, das relações humanas que ali se estabelecem que são um pouco indizíveis. Não adianta escrever um catatal desse de 500 páginas, Uh, que ainda fica incompleta qualquer descrição sobre o Sesc Pompeia, por um lado, né? Uh, então acho que o Sesc tem isso e o Masp, por outro lado, é, o Masp, eu, eu acho que o meu, a minha relação com o Masp óbvio que eu tenho um encantamento pelo edifício em si, é, mas a, a história da Lina com o John Cage sobre o sobre o livre é do Masp, né, de ser a da liberdade. É, que, de certa maneira, no, no livro, é, foi a, é a história que eu escrevi a, agora, há oito anos atrás, no texto Arquitetura dos Intervalos, né? E no livro, eu, é, se, eu faço uma, um ensaio há oito anos atrás, no livro eu revelo os personagens, o que de fato aconteceu, né? No livro eu sou factual. E naquele ensaio eu não era factual, era mais ensaístico, era uma visão, digamos, minha, enfim, uma análise minha daquilo, e no livro eu apresento o que de fato aconteceu, e que a Lina, na verdade, nunca encontrou o Cage, né, é, apesar de usar a história dele várias vezes. É, e eu, engraçado, eu, eu acho que o MASP, para além do edifício em si, uh, eu acho a, a história dela, do que, que é arquitetura do intervalo, Uh, né, de ver no vão livre o que, que é o intervalo, o que é arquitetura do é intervalo, é uma espécie de é um misto de enigma que ela jogou para para a gente, enfim para qualquer um que viesse a estudar sobre ela, mas ao mesmo tempo é, o, é um pouco a chave da genialidade dela né? então eu tenho um, um meu encantamento no MASP talvez seja um, menos do, do, da, da relação direta com a obra mas da, da maneira com que ela lia a obra do MASP e pelos indícios que ela, que ela verbalizou, uh, eles são in, fundamentais para entendê-la. Né? Então, acho que é... Eu diria que é dessa maneira. Eu coloco os dois. É uma resposta meio isentona por colocar dois, mas <risos> é, seria a minha resposta. Eu, eu, eu, eu vou com as suas respostas, para mim também, já, já abri com elas, né, na verdade, mas foi fechando o ciclo como o seu livro aqui a gente faz um volta para o começo e tá tudo certo Francisco brigadão Nossa. cara meu demais mesmo muito bom te conhecer virtualmente espero que a gente se veja pessoalmente mas Francisco brigadão Sim. mesmo eu vou passar a palavra para você cara, eu quero fazer um agradecimento agradecer a todo mundo que viu aí também mas é isso exato não eu queria te agradecer felipe super legal a conversa obrigado pelo convite e agradeço pela conversa super agradável e que ela ela prossiga de outras maneiras e presencialmente em breve um grande abraço obrigado demais